Olá, qual é o modelo do seu telemóvel? Já deve estar cansada da mesma capa. E aquele medo de partir o seu ecrã? Faz como eu. Vá ao Rossio e lá vais encontrar capas espetaculares e películas altamente resistentes para proteger o seu ecrã. Só entre nós já estou recebendo muitos elogios pela minha capinha.